Fala nação, hoje vai fazer o um vídeo aqui no canal Zoando os torcedores do Palmeiras, é isso mesmo É isso mesmo Palmeiras eliminado da Copa Libertadores da América pleno Allianz Parque, é isso mesmo Dentro do Allianz Parque, Perez calou o Allianz Parque hein? Calou o Allianz Parque Vamos falar sobre esse assunto Vamos falar também sobre o chororô do Abel! Ei, do Abel, chora demais! Chora Abel! Por que, por que reclamas? Porque reclamas! Como diz o Deus, né? Por que reclamas? Ei, Tabel, tá complicado a vida do Abel, hein? E é isso. Vou deixar você tudo informado da notícia, mas antes, quero que você se inscreva no canal, deixe teu like, ativa a notificação para você não perder nada. Se inscreve no canal, deixa o seu like. O outro vai dizer que você está ajudando o nosso tá bom? Então, ó, falando sobre esse jogo, rapaz, Murilo expulso, o Atlético Paranaense foi lá e meteu 2 a 2, está grande 2 a 0. E o gol foi marcado por é, Escapa aos 12 minutos. Depois Gustavo Gomes de cabeça faz 2x0. Estava 2x1 um, né, no agregado, só que aí o Pablo, aos 18 minutos, bata o jogo né, no agregado, mas diminui. 2x1 né? pro é, um o Atlético Paranaense, e aí o Atlético Paranaense, aos 39 minutos do segundo tempo, Terence, aproveita a grande falha do, joga, do, do da zaga do Palmeiras, que não, que não foi lá para bloquear o chute, né? Terence aproveita e chuta pro gol. Seis chances para Everton. E é isso. Que que é isso, cara? Futebol é caixinha de surpresa, cara. Futebol é caixinha de surpresa, hein? Como é que pode? Mas, olha, o Murilo, a grande culpa, não é do Abel. O Abel botou o time pra jogar, mas a grande culpa, a grande culpa é do Morelo, né, é, ter feito aquela bobagem, né, porque não se faz um negócio desse, Ele, o cara é infantil, esse cara é infantil, Dênis, mas você, você quer você queria o Palmeiras na final? Eu queria, eu queria o Palmeiras na final, enfrentando o rival Flamengo, entendeu? Então é isso faltou isso o Flamengo o Flamengo agora já está classificado mas o Palmeiras tinha grande chance de classificar estava em 2 a 0 né mas é isso cara o que que é isso né? futebol é caixa de surpresa né é, você não pode acreditar no futebol né você não pode acreditar pro... você pode acreditar né quer dizer você não pode acreditar naquele naquele jogo ah o time vai ganhar o time vai ganhar e quando você vê, o time perdeu, né? Você não acredita, gente. Não pode acreditar no negócio desse, né? É... E, claro, né? Futebol, é... futebol é o jogo, é o futebol mais difícil que tem né? no mundo. É o futebol mais difícil do mundo, entendeu? Então é isso. Então, cara, a grande culpa é do Murilo. Se fosse o Murilo, se fosse o Murilo... É, se fosse o Murilo não cometer daquela forma, tomando expulsão, ele ia e o Palmeiras ia ganhar aquele jogo ali. Seriamente, Palmeiras, eu tô te falando, o Palmeiras ia ganhar aquele jogo, né? Porque tava com 2x0, né? Tinha, tinha uma grande chance de matar o jogo, mas é isso, né? E também, te falar? Mas é isso, né? Futebol é assim mesmo, futebol é. É futebol, é, é caixa de surpresa, não pode acreditar, né? Naquele time, ah, o time vai ganhar, o time vai ganhar vai meter 4 a 0 hoje. Quando você vai ver, perdeu, né? É, não acredita, tá bom, então é isso. Vou falar sobre o Abel Ferreira, que é isso, Abel? Não, porque reclamas, porque que é reclamas. Na coletiva após o jogo contra o Atlético Paranaense, a eliminação do Palmeiras, Abel Ferreira deu, falou assim: abre aspas, eu gostaria de, de que o abre ia até o vestiário conversar com os jogadores só. Fecha aspas, ele falou isso porque o Alex Santana cometeu uma falta, né? E aí o Abel ficou irritado, queria que o OS Satan tivesse expulso. Mas não foi, né? Agora, quem vai, quem vai ver é a decisão do Atos. decisão do Atos, né? Porque tipo assim, eu tô a respeito pelo Palmeiras, todos tô aqui eles. Porque tipo assim, o Palmeiras, ele gosta de encher o saco dos flamenguistas. Eu gosto de usar o um saco dos um flamenguistas. Porque eles ficam infernizando a nossa vida. Quando o Palmeiras ganha uma Libertadores, eles ficam enchendo o saco. Saco. Enchendo o saco. Entendeu? Então é isso. Se lascou. Se lascou, se lascou, se lascou. Né? Mas pra mim, esse time, que gosta de usar o um saco do Flamengo. Não tá merecendo ganhar mundial, né? Porque ano passado... Quase ganhou mundial. Né? E é isso. Agora... O Abel tem razão. Na minha opinião tem razão. Pra mim, tem razão. Porque tipo assim... O Abel falou isso aí... Com maior razão do mundo. Com maior razão do mundo. Porque tipo assim ele fala isso... Que... Era pra expulsão, era pra expulsão, né? Não é isso. Ah, mas você tá, você tá falando tudo aí pelo. Mas, olha, né? Na minha opinião, a decisão é do hábito. A decisão é do hábito. Para mim, é, era para expulsão. Não vi o lance, mas ele falou correto. Mas, cara, é isso, né? É, se fosse o Palmeiras tivesse com a menos, o apto mais com a menos ia ficar difícil o jogo, né? Então é isso. então pra mim é para mim é foi Alessandro o do E quem vai lá no outro, quem vai lá no vá é o hábito. e quem chama o hábito, é o hábito de vídeo. Então é isso. Então... Então o Palmeiras já tá eliminado. Porque tipo assim, o Palmeiras gosta de o saco dos flamengues. Porque ele, tipo assim. eles não. Ontem. Eu tava vindo muita gente falando aí. É, ontem. eles tava falando. 2x0 pro Palmeiras. 2x0 pro Palmeiras. 2x0. Não foi? Não foi? entendeu não foi porque tipo assim o pilhado mais conhecido o nome dele é Thiago Asmar mais conhecido como pilhado sofreu foi sofrer um dedo lá dedo assim né foi assim ó assim o torcedor Palmeiras fez assim ó pilhado né teve briga ó. agora ele gosta muito de encher o saco dos dos, dos jornalistas porque quer ser o dono da razão. Quer ser, né? Quer ser o dono da razão. Então é isso. Então, o tá eliminado. Acabou se jorou. E olha, na final da Libertadores, que na minha opinião já é Flamengo e a Flash de Paris é na final. Vocês vão assistir, ó. 4 horas da tarde. Liga a sua televisão e assiste o jogo. Se quiser, nem acerte Se quiser, nem acerte Então é isso Papai já Torcedor besta Que gosta de falar Muita besteira Então é isso Quero que você se inscreva no canal deixe seu like Ativa a notificação para você não perder nada Compartilha a galera Muito importante, tá bom? Então valeu Fui Se lascou, oh, Palmeiras